Quer aprender a fazer a melhor coxinha da sua vida? Ó, para isso! Olha pra perfeição que está essa coxinha! Vem comigo que eu vou te ensinar! Oi hoje é dia de festa por aqui pelo canal. Na verdade, na verdade, não é bem dia de festa, mas é dia de fazer coxinha. Então hoje gente dia tá o quê? Em ritmo de festa por aqui. Se você também é bom brasileiro, que ama coxinha, só dá seu like nesse vídeo e não esquece de que de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação e saber sempre que a gente posta vídeo novo. Então, vamos para os ingredientes. 600 gramas de farinha de trigo, meio litro de leite, meio litro de caldo de legumes, 400 gramas de batata cozida e espremida, uma colher de chá de sal, gramas de manteiga. Eu vou ensinar para vocês hoje uma receita de massa que serve para fazer não só coxinha, mas na verdade qualquer tipo de salgado frito, de coxinha, bolinha de queijo, risole, que é o que? Uma é aquela massa perfeita que você não vai errar nunca, que é a prova de falha e é muito, muito, muito, muito deliciosa. E além de deliciosa, é uma massa assim, na verdade simples, mas você precisa ter aquele muque. Então vamos lá começar nossa massa que eu mostro para vocês. Eu vou aqui ligar o fogo. Fogo médio, como sempre. Vou colocar meus ingredientes líquidos aqui na panela. Eu tenho leite. Ah, gente, aqui eu tô fazendo só metade da massa, mas eu vou... passei para vocês a receita da massa inteira. É pequena, tem pouca gente para comer. Se a gente fizer a massa inteira de coxinha, a gente vai comer a massa inteira de coxinha. Então vamos reduzir ela pela metade. que vai ter mais futuro. Eu estou usando aqui caldo de legumes, mas você pode muito bem botar aqui o caldo de galinha que vai ficar muito gostoso ou qualquer outro caldo da sua preferência. Usa criatividade na hora de fazer e de rechear suas coxinhas. Aqui eu estou usando aquele caldo industrializado, aquele que você já conhece. Por quê? Estava sem assim, caldo pronto em casa e é o quê? Mais fácil. Mas assim, é sempre, sempre, sempre melhor... Usar um caldo caseiro. E se vocês quiserem, eu tenho uma receita maravilhosa. Clica aqui no card que eu já ensinei vocês a fazer caldo de legumes. E é muito simples e muito fácil. E esse é o resultado final do nosso caldo, aqueles três litros iniciais que dois Vou botar também o sal. E a manteiga, e a gente vai esperar essa mistura aqui dar uma leve fervida. Não é bem uma fervida, ela começar a querer levantar a fervura. E eu mostro pra vocês quando chegar lá. Quando nossa mistura chegar nesse ponto, o que vocês viram é que ele tá começando a querer borbulhar, a gente adiciona a nossa batata. Aqui, gente, eu tô fazendo sim uma coxinha base de batata. No lugar da batata cozida aqui, aquela batata inglês normal, se vocês quiserem, vocês podem usar também aquela batata baroa. Porque funciona, mas ela não é tão típica aqui da minha região, então eu dou preferência a usar a batata inglesa. E eu já testei outras receitas de coxinha que não tinha batata e na minha opinião essa receita foi a que ficou melhor. Então eu acho que vale a pena o teste. Só Então a gente vai aqui, só dar uma misturadinha na nossa batata para incorporar tudo. E depois a gente vai direto jogar a farinha de trigo. Agora que nossa batata já está incorporada, a gente vai despejar a farinha de trigo toda de uma vez. Vai virar uma massa bem pesada. A gente precisa de força nessa hora para poder mexer a panela, mas confie que dá certo sim. Não joga a farinha de trigo aos pouquinhos, joga a farinha de trigo toda de uma vez. Então, vamos lá! Música E essa é a nossa, ah! um vídeo sem desastre, né gente, não tem como. E essa é a nossa massa de coxinha, ela já tá pronta. Como vocês viram, é super simples, só que é um pequeno trabalho braçal nessas horas aqui. você chama a pessoa mais forte da casa pra fazer isso. Dá uma misturadinha na massa, a massa vai ficar pronta. Quando vocês verem que desmanchou todos os gruminhos de farinha, tenha paciência, vai lá mexendo, vai conseguir desmanchar. Quando você vê que desmanchou tudo, que você já cozinhou a farinha por uns dois minutinhos, que ela não vai mais com aquele gosto de farinha tua, você já está pronto. desliga o fogo, ela fica assim ó, super lisinha, super gostosa, ela está aqui muito, muito quente, eu vou fazer o quê? Eu vou cobrir essa massa com papel filme em contato, porque se deixar ela sem o papel filme, ela vai ressecar meio daquela esfria. Vou deixar ela dar uma leve esfriada e a gente já começa a modelar nossos salgadinhos. E agora que a minha massa já resfriou, eu já fiz algumas coxinhas por aqui, eu vou mostrar pra vocês o que é que eu tenho aqui na minha mesa. Eu tenho aqui minha massinha, que ela já tá fria, já tá, tá vendo? É uma massinha bem gostosa, ela não gruda quase nada na mão, ela é bem boa de trabalhar. Eu tenho aqui pedacinhos de queijo, aqui eu tô usando queijo coalho, que eu vou fazer umas bolinhas de queijo. E aqui eu tenho um franguinho desfiado, que eu já deixei prontinho para ser o recheio das nossas coxinhas. Eu não vou mostrar a receita do frango aqui com vocês, mas eu vou deixar essa receita aqui na descrição do vídeo. Então não se preocupem, a receitinha de como eu fiz esse franguinho vai estar tá lá. E agora vamos modelar nossas canchinhas. Eu tenho aqui um pedacinho da massa. É sempre bom na hora que você pega a massa que você está se oporcionando, dar uma leve sovada nessa massa na sua mão. Então dá umas apertadinhas nela, para ela ficar bem lisinha. Aí a gente abre aqui, faz uma bolinha. Abre nossa bolinha. Cuidado para ela não ficar muito fina, tá gente? Pega uma porção aqui generosa do franguinho, coloca no fundo e aperta. Aperta, aperta, aperta. Depois sobe essas laterais para se encontrarem lá em cima. E é só terminar de modelar a nossa coxinha na mão, alisando ela assim. Se ela ficar feinha, meio amassadinha, não tem problema. É a mágica do óleo. Na hora que você passa ela na farinha de rosca que passa no óleo, ela magicamente fica bonita. Vá na fé, vá na fé que acontece. O único cuidado que você precisa ter para ter certeza é que sua coxinha ela tá bem fechadinha em todos os lugares, senão ela abre dentro do óleo na hora de fritar. Então aqui tem aqui minha coxinha, eu esqueci de falar pra vocês no começo, mas eu tentou em farinha de rosca. Eu vou só passar minha coxinha, eu não tô passando ela em ovo, não tô passando ela em água nem nada, não precisa, ela já gruda aqui essa massinha na farinha de rosca. E essa é a nossa coxinha, bem bonitinha, eu vou colocar ela aqui. Eu vou modelar outras coxinhas aqui e eu mostro pra vocês tudo na hora de fritar. Eu já terminei de modelar nossos salgadinhos meu óleo já tá na temperatura o ideal é que esse óleo esteja bem quente mas que não esteja tão quente que quando você coloca sua coxinha lá, ele esturrique então você deixa o óleo chegar na temperatura aqui eu tô sempre no fogo na temperatura média então não precisa aumentar a temperatura do seu fogo mais que isso e agora a gente vai só botar nossas coxinhas para fritar Uma outra dica muito importante também é nunca colocar muitos salgadinhos de vez na panela. Porque quando você faz isso, você baixa a temperatura do seu óleo. Essa daqui é uma receita, é uma massa muito prática. Você pode, depois de massa pronta, se você não quiser fazer todos os salgadinhos no dia, você pode congelar essa massa, tanto assim, já modeladinho. Você só coloca num saquinho, tira todo o ar, coloca lá uma etiqueta com a validade. Essa massa dura até 3 meses, assim já pronta no freezer, ou você pode também congelar apenas a massa pura do mesmo jeito, coloca num saquinho, coloca na vasilhinha, tira todo o ar, coloca uma etiquetinha. Lembra sempre de colocar uma etiqueta para você saber a data que você fez essa massa, ela dura também três meses, se for com ou sem recheio no freezer. E agora eu vou terminar de fritar todas as minhas coxinhas e eu mostro para vocês quando estiver pronto. E esse aqui é o resultado final das nossas coxinhas. Como vocês sabem, eu não como frango, então eu trouxe a Letícia aqui hoje para poder experimentar nossas coxinhas ela vai fazer uma participação especial aqui no canal. Né, Tia? É. <risos> Diga oi. Oi. Oi, pessoal. Oi, pessoal. A câmera. vamos <risos> matar essa minha vergonha não. Vamos lá. Aqui tem uma coxinha bem gostosa, eu fiz umas bolinhas de queijo também. E a gente vai experimentar junto. Vamos lá? Tá gostosa? Bem gostosa? Muito. Então fala. Mostra pro pessoal como é que é a de por dentro. Sim. Bem recheada. Sim. Agora ela quer comer, gente. Esse foi o nosso vídeo aqui de hoje, espero que vocês gostem. E só para deixar claro, esse vídeo é dedicado ao meu irmão Mala, que mora lá longe e ama coxinha. Um beijo para todo mundo, até a próxima!